Recentemente o Senhor me despertou a falar mais sobre finanças e comecei isso no contexto da minha igreja, mas quero oferecer a você um kit de livros que pode te ajudar a crescer nessa área tão importante. O primeiro livro do kit é o livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Ele é pastor da Gateway, lá em Dallas. O segundo livro do kit é o meu livro, Uma Questão de Honra, O Valor do Dinheiro na Adoração. E o terceiro livro do kit é, foi escrito pelo André Rúmel, é o responsável pelo nosso Ministério com Empreendedores. Ele escreveu o livro Prosperar é uma Decisão, ferramentas para você administrar as suas finanças e prosperar. Acesse a nossa loja no orvalho.com, adquira esse material que vai te enriquecer espiritualmente e pode te ajudar a avançar nessa área tão importante.